E dessa vez galera eu tô aqui pra fazer algo que há muito tempo eu gostaria de fazer com vocês, coisa que eu fiz no Clash of Clans e quero jogar pro Royale também Que é começar uma conta do zero, no Clash of Clans eu iniciei uma conta do zero e agora no Clash Royale eu quero começar uma conta do zero Eu tenho duas contas no Clash Royale, vocês já devem saber, eu tenho uma que tá no nível 11 e uma que tá no nível 8, mas nas duas eu comprei Gemas nessa conta aqui, eu quero tentar fazer o mais barato possível. Se aparecer alguma oferta muito tentadora, eu posso até comprar, vou avisar vocês. Mas eu quero fazer isso daqui até onde eu puder, sem gastar nada para ver se realmente o jogo é tão pay to win assim. Para ver qual a real dificuldade de, que vocês sentem em conseguir uma lendária. Mas vamos lá, vamos completar o nosso tutorial aqui. E vamos iniciar uma conta aqui, vamos criar os nossos primeiros decks, agora a gente está completando o tutorial aqui ó, vamos fazer o um tutorial muito simples, muito livre, muito fácil, que é basicamente você colocar aqui suas tropas da maneira certa, ele não vai nem sequer contra-atacar e pronto. A gente tem que completar no um tutorial, se não me engano são cinco fases né, então a gente vai ter que fazer isso daqui várias e várias vezes nesse episódio aqui eu vou basicamente fazer o tutorial com vocês e montar o meu primeiro deck aquele deck que a gente vai usar para se manter sempre com grande quantidade de troféus e vamos ver qual a nossa sorte porque todo mundo no início recebe uma carta épica eu quero saber qual é essa carta épica que eu vou receber? O jogo tá dando uma lagada, eu não sei o porquê. Eu não vou gastar as minhas gemas, eu tenho que economizar. São sete batalhas, ó. Eu tenho que economizar minhas gemas ao máximo possível, né? Pra gente poder aproveitar alguma oferta que possa aparecer. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Se não me engano, a carta épica vem apenas na, no último baú que a gente consegue. Aqui agora ele vai ensinar a gente a atualizar as cartas. Vamos lá, vamos atualizar o nosso cavaleiro para nível 3... Nível 2, né? Nível 13 e vamos batalhar mais uma vez aqui no campo de treinamento. Eu gostaria de começar aqui, eu gostaria de começar sinceramente com o um Bebê Dragão. Que na minha opinião vai servir muito bem com os próximos decks que eu quero montar. Outra carta que pode ser muito boa que eu possa conseguir aqui. É o Príncipe. Então, o Príncipe ou o Bebê Dragão, para mim, de, das primeiras cartas épicas, é realmente aquilo que eu gostaria de receber. Eu não sei se a gente pode conseguir... É, bruxa A gente pode conseguir é, Barril de Goblin Se não me engano Mas é o que eu quero É o Príncipe Ou o Bebê Dragão Que são as primeiras cartas épicas Que a gente possa desbloquear O Príncipe no caso E o Bebê Dragão Vão funcionar muito bem Com o deck que eu quero fazer O deck vai ser muito simples Vai ser um deck de gigante Só que como eu não vou ter quase nada que consiga, consiga bater em área, principalmente em tropas aéreas, eu não vou ter quase nada aéreo, o Bebê Dragão com certeza é a minha primeira opção para receber. Desbloqueei aqui a Mosqueteira, beleza, não vou nem atualizar as minhas flechas por enquanto, eu vou só batalhar aqui, eu, eu tenho que completar esse tutorial antes de montar o meu deck, né, obviamente. Vamos colocar aqui meu cavaleiro, minha mosqueteira, minha nova mosqueteira e as minhas arqueiras aqui. Beleza? O, o tutorial é absolutamente simples. E, se não me engano, o, o computador, né, que é o, o boot que tá jogando contra eu aqui, ele nem vai contra-atacar, nem nada. Simplesmente recebe os danos e morre, basicamente. Vamos lá, mosqueteira, mais uma e beleza, conseguimos. Beleza, acho que se não me engano ter, terminamos a terceira batalha aqui. E vamos lá, quero saber, a gente já conseguiu aqui mais uma carta, que foi Mosqueteiro, quero saber quando vai vir a minha carta épica. Essa, esse baú aqui, ele só vai vir duas cartas comuns e um pouquinho de ouro. Bom, o bom dessa série, vamos voltar falando um pouco mais sobre a série, o bom dessa série vai ser o quê? Primeiro, eu vou ter uma noção da realidade, coisa que eu não tenho muito em relação... As minhas contas de nível mais alto, né? Afinal de contas, eu gastei muitas gemas, recebi muitas gemas, aproveitei muitas ofertas, jogo desde quando o jogo é apenas exclusivo para iPhone. Vocês lembram? Quando nem tinha disponibilizado ainda para Android e era nem disponível no Brasil ainda. Eu jogava com uma conta canadense quando o jogo foi lançado, basicamente. Para vocês terem uma ideia. Eu acho que. Não foi legal ter colocado essa mosqueteira, mas enfim, vamos falar. Outra coisa que eu acho que vai ser interessante é que eu vou poder dar dicas de decks a partir do nível 1 até o nível que eu conseguir chegar. Então vocês sempre vão ter aí muitas dicas de decks novas, então vai ser muito legal para quem tá começando. Bom, o primeiro episódio vai ser a conclusão do tutorial, uma introdução a nova série, a gente vai terminar aqui eu quero ver, lógico, qual vai ser a carta épica que eu vou desbloquear, ah, olha essa aqui agora, é o meu bebê dragão daqui 10 segundos, vamos lá o meu bebê dragão vai ser desbloqueado, né, eu tenho que ter é... fé nisso <risos> então, ah não, o barril de, o barril de goblins é desbloqueado só na próxima arena, que é a arena dos goblins, né, obviamente eu sou burro pra caramba, esqueci disso então a gente tem o príncipe, o bebê dragão, a horda de esqueletos e a bruxa bom, eu gostaria muito do príncipe e do bebê dragão, então vamos lá Príncipe do Bebê Dragão, Ouro, Cavaleiro e Bebê Dragão! Boa, galera! Começamos bem! Mas se você que está começando agora não começou com o Bebê Dragão, não se preocupe, tá? Você vai poder fazer combos praticamente iguais aos meus, só que com as outras cartas. A Bruxa pode substituir o Bebê Dragão de certa forma, porque ela bate em tropas aéreas, só que o Bebê Dragão tem 4 de custo. É uma das cartas mais fortes no quesito de controle, que é uma carta que controla ali, né? Ela serve muito bem para defesa, como ela não... mas só que ela não é tão boa assim para ataque. Então, é uma, uma tropa muito boa para controle de campo, e é exatamente a tropa que eu precisava para fazer ali um combo, por exemplo, com gigante, arqueiras e bebê dragão. Então, se meu oponente coloca alguma coisa aérea, eu tenho bebê dragão para defender, afinal de contas, o meu combo está sendo basicamente terrestres até o momento. Beleza, então finalizamos aqui mais um mais uma parte aqui do, do tutorial, muito simples, o bebê dragão já botou ali moral na galera e vamos lá então. Vamos abrir mais uma aqui, vamos desbloquear mais uma carta e vamos ficar perto de finalizar finalmente o nosso tutorial. Vamos lá, mais uma vez aqui, vamos colocar o cavaleiro recuado para dar tempo, agora querendo ou não a gente tem que fazer um combozinho né, então a gente vai ter que jogar aqui devagarzinho, vamos ter que esperar alguns segundinhos. Vamos lá, agora mais bombardeiro. Nossa, ah, não vai matar ninguém, não adiantou nada. Mais bombardeiro acho que já vai ser dano o suficiente pra gente já levar a torre e já conseguir as três estrelas. Então vamos lá. Vou colocar assim só o bebê dragãozito, porque ele é muito lindo. <risos> Enfim, tem alguns outros propósitos essa série aqui, obviamente. Só que eu não tô lembrando aqui agora. Afinal de contas eu quis fazer uma coisa mais espontânea. Até basicamente improvisada. Afinal de contas, eu tive essa ideia há 5 minutos atrás. Então me perdoem se eu deixar pra falar as coisas mais importantes no segundo episódio dessa série, tá? Então vamos lá. Acabei aqui. Olha, só temos que escolher o nosso nome. E eu acho que eu tenho um nome perfeito. Gordinho Gato. Obrigado. Beleza, então o Gordinho Gato foi criado. A nossa conta que a gente vai... Ins... Cara, a gente vai mitar muito nessa conta. Olha, finalmente, vamos começar com o Gigante e agora o Bebê Dragão a parte de trás. E galera, uma coisa que eu consegui fazer na minha segunda conta, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer nessa, é conseguir chegar em mil troféus sem perder nenhuma batalha. Sim, senhoras e senhores. Eu vou poder também provar pra vocês que você se manter sempre na quantidade maior de troféus que você conseguir você consegue muito mais fácil subir mais troféus ainda. Então o que, que eu quero dizer com isso? Quanto mais troféus você tem, mais troféus você terá, porque você vai desbloquear cartas novas e, consequentemente, ter essas cartas novas com um nível maior. Então, querendo ou não, você sempre estar ali no seu pico de troféus, é, por exemplo, é, nível 6 na Arena 7 ou na Arena U, 8 se você conseguir, cara isso é excepcional, porque você no nível 6 vai ter tropas da Arena 6 ou da, não só da Arena 6, mas da Arena 7 também, imagina olha só, temos o termo de uso ah não, não quero ver os termos de uso não, porque como um bom, bom brasileiro, ninguém nunca vê os termos de uso, a gente simplesmente aceita e joga, né, basicamente finalmente vamos clicar aqui em ok, agora sim, temos desbloqueado o nosso uma, a nossa Arena 1 temos aqui um baú grátis para a gente conseguir mais cartas, desbloqueando o Goblin. Colocamos mais um nível ali de cavaleiro. Vamos colocar aqui, ó. desbloqueamos também a mini peca. E ok, então temos aqui, para montar um deck mini peca, temos Goblin também. Tá, eu não preciso de bola de fogo e flechas no, meu, no mesmo deck. Então o que, que eu vou colocar? Eu vou colocar o um mini peca, mais uma carta rara no meu deck. O que, que eu posso tirar? Eu posso tirar aqui a bola de fogo por enquanto, tá? Então, beleza. Outra coisa que eu posso fazer aqui, talvez colocar os Goblins no lugar das Arqueiras, mas afinal de contas eu tenho a Mosqueteira e o Bebê Dragão para cuidar de tropas aéreas, então eu acho que talvez eu faça isso. Tá? Então mas vamos lá, vou atualizar o meu Cavaleiro porque ele vai ser uma das principais cartas minhas até o momento E vou atualizar também a minha flecha para nível 2 Pra a gente fazer aqui então o nosso esboço de deck né? Não é necessariamente o deck que eu quero atingir ali, os mil troféus sem perder nenhuma E só porque eu falei isso eu vou começar perdendo aqui na no, no minha primeira batalha PVP Será que eu vou começar perdendo? Vamos lá. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que tá o meta atual, não sei. Cara, eu não sei de nada pra quem tá começando agora. E é uma das razões pelas quais eu quero começar uma vila do zero aqui, começar uma conta do zero com vocês. Beleza, então começamos agora finalmente a nossa parte mais interessante, o PVP aqui do Clash Royale. Beleza, vamos colocar aqui as nossas arqueiras. Vou colocar aqui o meu mini pack agora. Hum, meu Deus, o cara tem... Vou colocar aqui as minhas flechinhas. Vai, flechinhas. Vai, flechinhas. Vai, rápido. Foi muito lento, foi muito lento. Ó, o cara, apesar de estar no nível 1 também, com certeza, sabe jogar. Então, vou colocar aqui o meu... Cavaleiro, vamos lá, defende, boa garoto Ok, vamos com calma Porque a gente não pegou um jogador inexperiente Uma das vantagens de você Criar uma conta secundária É que você normalmente consegue pegar ali Outros jogadores que não tem tanta experiência No jogo, né? Só que Aparentemente não é o caso Nesse, nesse rapaz aqui Meu Deus, vem aqui em mini Você não pode chegar perto dessa torre, cara Vai Mini peca, vai Mini peca agora. Ah, Mini PECA contra Mini peca beleza. Ai, meu Deus. Meu Deus, comecei perdendo, hein? Que legal. Comecei perdendo.com.br, Com. beleza. Vamos lá. Muita calma nessa hora. A gente vai conseguir jogar aqui na defensiva. Vamos lá, bebê dragão. Ai, meu Deus. Vai, Cavaleiro. Defende aí, cara. Vamos lá, Cavaleiro. Defende aí, meu irmão. Boa, moleque. Conseguimos chegar lá e acho que ele vai colocar os ah, esqueletinhos, sei lá. Não colocou. OK. Vamos deixar do jeito que tá. Beleza. A gente tem que guardar as flechas para a hora do de esqueleto dele, conseguimos levar ali então a torre da direita. Começamos, conseguimos virar o jogo, afinal de contas ele começou melhor que a gente, né? Então beleza. Beleza, muita calma nessa hora. Vamos defender aqui só com esse bombardeiro aqui, porque eu quero na verdade fazer um combo do lado esquerdo, tá? Então essa torre do lado do lado direito já estava perdida mesmo, então eu vou guardar aqui as minhas flechas. É a hora da verdade, é a hora da verdade, o gigante tá chegando lá, ixi, o cara colocou ali é, as flechas bem erradas ali, cara, então agora aqui eu acho que praticamente a gente já ganhou, começamos bem, ó, será que a gente... foi um presságio, será que foi uma mensagem subliminar que eu vou conseguir chegar nos mil troféus sem perder nenhuma batalha no Clash Royale, porque essa aqui já está ganha, senhoras e senhores, não tem como meu oponente virar essa batalha, três estrelas, tô, três, estrelas não, três coroas garantidas, a nossa primeira vitória PVP, e eu vou encerrar o primeiro episódio aqui, porque já tem quase 15 minutos de gravação, beleza então, já temos aqui o nosso primeiro passo dado, terminamos todo o tutorial, montamos o esboço do nosso primeiro deck, Conseguimos os nossos primeiros troféus e eu vejo você na semana que vem com mais um episódio da nossa série iniciando no Clash Royale. Se você gostou da ideia, se você quer assistir mais vídeos como esse, se você acha que vai te ajudar de alguma maneira, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos. Falou, um grande abraço do Gordinho. Te espero na semana que vem. Talvez antes. Para mais um episódio de iniciando aqui no Clash Royale. Falou um grande abraço do Gordinho mais uma vez. Eu vou me seguir de vocês. Falou, um grande abraço do. E até a próxima!